Gabriel Jordan, do Bagazio, da No vídeo de hoje nós vamos fazer uma batalha de bases bem diferente, né? Eu ainda não vi ninguém no YouTube comparando essas duas bases que eu vou mostrar pra vocês hoje que tem assim, gente, um abismo de diferença no preço. Eu tô falando da Pro Future Soft Matte da Fenty Beauty e da base Ruby Rose Fills. Pelas minhas experiências com ambas as bases, elas têm certas similaridades que eu gostaria de testar uma do lado da outra, né? E ver aqui o quanto essas duas bases se aproximam, né, gente? Lembrando que a base da Fenty Beauty tem um price point de R$219,00, e essa base Ruby Rose Fills, pelo menos eu paguei 20 reais nessa base que com certeza vocês conseguem encontrar até mais barato, dependendo do lugar que vocês comprem, né? Então no vídeo de hoje a gente vai avaliar se uma base num price point de 200 reais e a outra num price point de 20 reais conseguem ser usadas juntas, né? Será que essa base de 20 conto da Ruby Rose consegue bater a de 200 da Rihanna? Vamos ver, né, gente? <risos> então se você quiser ver essa comparação desse caro versus barato, já deixa o seu like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 Então, gente, há muito tempo atrás eu gostava de fazer esses videozinhos, né, caro versus barato. Por algum motivo eu parei, mas eu acho esses vídeos muito interessantes, então eu vou voltar a trazer pra vocês aqui no canal. E pra o comeback desse quadro, né, eu já quis trazer algo bem discrepante mesmo. Uma base super baratinha, né, assim como eu falei pra vocês, o preço dela é 27,99 no site, mas eu comprei ela por 20 reais. E essa aqui que é vendida por 219 reais, né, meninas? O auge. Então, se você me segue aqui no canal, você sabe que eu já fiz resenhas dessas bases separadas. Né? Já fiz tanto a resenha da base e do pó da linha Fuse da Ruby Rose Assim como eu também já fiz uma resenha da base e do corretivo da linha Pro Filter da Rihanna Então pra não ficar muito repetitivo, essa resenha não vai ser uma resenha completa Porque as completas já foram postadas, essa vai ser uma resenha comparativa, tá? Então vamos começar recapitulando as premissas de cada base, tá? Vou começar com a baratinha, que é a da Ruby Rose Que é a que a gente já resenhou há mais tempo aqui no canal Estou lendo aqui do site Ruby Rose Maquiagem, que é o site oficial da Ruby Rose, tá? Essa base proporcionou uma cobertura média, capaz de construir camadas, ideal para quem quer corrigir imperfeições e uniformizar o tom da pele, sem deixar aspecto pesado. Tem textura mousse, o que deixa a pele com um toque aveludado, está disponível em 21 tonalidades e é indicado para todos os tipos de pele. Lembrando que apesar dessa basezinha da Ruby Rose prometer ser de média cobertura no site, construir camadas, aqui na embalagem ela já promete ser de alta cobertura direto nesse texto aqui de trás. Eu vou tentar focar e na edição eu dou um zoom pra vocês verem, olha só. Proporciona alta cobertura e tal, tal, tal Então tem essa discrepânciazinha Mas realmente, pelos meus testes O que vale é a descrição do site Ela é de média cobertura e constrói até ficar alta, né? Vamos passar pra descrição da base da Rihanna Ela promete ser uma base mate suave De longa duração, com cobertura média a alta Que possibilita construir camadas Mais ou menos a mesma coisinha da, da Ruby Rose, né? Que a gente já leu Em uma variedade sem limites de 50 tonalidades, né, gente? Essa é a principal diferença entre as bases, né, meninas? Que a Rihanna já chegou arrasando com toda essa cartela de de cores. Ruby Rose precisou de um puxão de orelha aqui e outro ali, né, pra consertar as cartelas de cores, mas hoje em dia a gente já tem uma variedade de 21 cores, o que é legal. Extremamente leve e confere um acabamento sem brilho, super suave que disfarça a aparência dos poros. Então, gente, pela descrição, apesar de não prometerem exatamente a mesma coisa, eu acho que tem muitos pontos dessas bases que são parecidos, né? Várias das promessas são as mesmas, então vamos hoje testar essas bases lado a lado pra eu falar pra vocês se a da Ruby Rose consegue chegar perto ou quem sabe até ser melhor do que a da Rihanna, né? Não sei, gente. Antes da gente começar a aplicar, de fato, as bases no rosto, eu tenho que falar algumas coisinhas. Hoje eu não estou usando nada de maquiagem. Eu tô usando um pouquinho de corretivo aqui abaixo da sobrancelha, porque a minha sobrancelha não tá feita, né, galera? Mas no restante da minha pele eu não tô usando nada, nada, nada. Vocês conseguem ver as minhas manchinhas, os meus sinais. E também, geralmente, nas minhas resinhas de base, eu sempre aplico um lado no pincel e outro na esponja. Hoje não vai ser possível, porque são duas bases diferentes, né, gente? Então hoje eu vou aplicar no meu método favorito, que é na esponjinha. Também tô usando o mesmo modelo de esponja da mesma marca, né, que é a da Macrylan, pra avaliar as duas bases. Como essa base da Rihanna ficou um pouquinho clara pro meu tom de pele, né, eu peguei a cor 140, eu devia ter pegado lá pelas 180 e tal. Eu peguei a castanha 20 da Ruby Rose, a minha cor normal é a castanha 30, e eu tenho essa mais clarinha aqui. Mas vai dar tudo certo porque a gente consegue compensando a cor com outros produtos ao longo da maquiagem, né. Não estou usando nenhum tipo de primer, não estou usando blur de poros, não estou usando nenhum óleo facial, nem nada do tipo, apesar de eu já saber como como essas bases performam exatamente na minha pele com ou sem uma preparação de pele mais elaborada. Eu quero mostrar pra vocês como é que elas ficam lado a lado, tá certo? Chega de falação, vamos logo começar com o um lado da baratinha, né? Que é da Ruby Rose Gente, confesso que tem um tempo que eu não uso essa base, tá? Essa aqui é a textura dela, né? É um moussezinho Essa base da Ruby é bem cheirosinha gente, eu amo o cheiro dela. Vamos lá fazer a primeira camadinha. Como quando eu me maquio eu não faço nada nas sobrancelhas eu vou só cortar com a própria base usando um pincelzinho aqui em em cima das minhas sobrancelhas. E basicamente, desse lado aqui, nós temos uma camadinha da base Ruby Rose Fios aplicado, né? Olha só, é uma base bem bonita, não é uma base de altíssima cobertura, né? Eles me prometeram alta cobertura na embalagem, mas no site me prometeram uma média cobertura que pode construir camadas. Vocês conseguem ver que minha pele tá bem uniformizada, no entanto, dá de jeito direitinho alguns sinais que eu tenho pelo meu rosto, também essa manchinha dessa espinha insuportável aqui que resolveu nascer, né? Mais auge. Então tá aquele acabamento bonito e mais natural, né? Também. Não tá aquela pele super pesada Que também é o que eles me prometeram no site, né, gente? Mesmo cobertura, acabamento leve Não sinto que tô de base também E confortável A base já até deu uma sentada Bem rápido mesmo Trocando de esponjinha Essa aqui foi a que eu apliquei a base Fills Vamos vir na esponjinha limpa E aplicar a base Pro Filter Soft Matte, né? Que é da Rihanna Vamos lá espalhar Eu acho que eu apliquei um pouquinho menos de base Desse lado aqui que a gente tá testando A Pro Filter Soft Matte da Rihanna Mas assim como vocês estão vendo, né? Ela vai rendendo legal, gente Que o pelo... Olha só, gente, apesar da base da Rihanna tá levemente mais clara e um pouco mais amarelada, eu diria também, do que a da Ruby, até que ficou mais ou menos um match equilibrado, né? Dá de uma diferenciazinha, mas não tá tão gritante quanto eu achei que estaria. E olha só, esse aqui é o resultado de uma camada de cada uma das bases até o momento, né? Desse lado aqui eu acho que a cobertura da Rihanna tá um pouquinho mais alta, né? E vocês viram que eu usei um pouco menos de base do que o lado da Ruby Rose. Mas ainda assim eu tô com uma cobertura média, né? Que o site da Sephora me prometeu uma cobertura de média a alta. Com a capacidade de construir camadas, né? E eu consigo perceber vários sinaizinhos do meu rosto, né? Olha só aqui no nariz, na testa, na bochecha Não muito diferente do lado da Ruby Rose, né? E também não muito diferente do que eu já tinha percebido na minha resenha exclusiva da base Pro Filter Olha só, gente Sinceramente, de diferenças entre as duas bases até o momento Eu vi na textura, né? A base da Ruby ela é tipo um moussezinho Enquanto a da Rihanna é mais líquida Mas depois que elas assentam Elas não tem tanta diferença Nem mesmo no toque as duas bases são bem sequinhas, a da Rihanna é um pouco mais sequinha do que a da Ruby, tá? Mas a da Ruby ainda é bem sequinha. Vamos fazer uma segunda camada dessas bases? Vou voltar pra esponjinha que eu tinha aplicado, a base Fios a Ruby Rose. Vou mostrar pra vocês como ela constrói camadas, né? Já sei como é que é direitinho, mas caso você não saiba, você vai assistir agora. Como ela me promete uma cobertura média capaz de construir camadas, eu vou aplicar mais concentrado em cima dessas manchinhas que eu tenho espalhadinhas pelo meu rosto, né? Segunda camada Camadinha da base Fios feita desse lado aqui do rosto. Basicamente todas aquelas manchinhas mais discretas do meu rosto já se foram completamente com essa base. A gente consegue ver só alguns tracinhos de sinal, né? Tipo aqui em volta da minha boca, aqui pertinho do nariz. Então ficou um acabamento bem bonito, ficou uma pele bem bonita, né? Não é aquela cobertura que eu uso sempre, que é aquela cobertura assim máxima. Mas também não foi isso que a base me prometeu, né? Proporciona cobertura média, capaz de construir camadas e isso... Tá perfeito. Como vocês já conferiram a construção de camadas do lado da base Fios, da Ruby Rose, vamos conferir agora a construção de camadas da base da Rihanna, né, meninas? Gente, eu tô achando esse cara versus barato o auge. Essa base aqui é literalmente 200 reais mais cara. Essa aqui eu paguei 20, essa aqui eu paguei 219, quase 220, né? Como essa base da Rihanna tem um pumpzinho, né? A da Ruby é em bisnaga, eu apliquei mais aleatoriamente desse lado aqui. Vou dar um closezinho, né? Vamos fazer a segunda camadinha. Lembrando que eu tô usando a mesma esponjinha que eu apliquei. Que é a primeira camada nessa aqui Ambas são cheiros bem suaves Mas a da Ruby Rose tem um cheirinho mais floral, sabe? Um cheirinho mais de perfume E essa aqui da Rihanna tem uma fragrância que é muito boa também Mas são bem suaves as duas Eu gosto de produtos de maquiagem assim, sabe? Que ou tem a fragrância bem leve ou que não tem fragrância Eu até prefiro às vezes Assim como a da Ruby, a cobertura se intensificou bastante, também já consideram cobertura alta, entretanto não aquela cobertura de 100%, né? A gente consegue ver algumas características naturais minhas bem fraquinhas, né? Assim como desse outro lado. Dá de ver alguns sinaizinhos meus aqui na testa, dá de ver alguns aqui na lateral. Mas assim, gente, no geral tá uma pele bem coberta e bem bonita nos dois lados. Na minha opinião, a da Ruby Rose não anda tão atrás da, da Rihanna. Eu sinto que na primeira camada é uma coisa pela outra, as duas bases, sinceramente. Na segunda camada, a da Rihanna constrói a cobertura um pouco melhor, né? Se intensifica mais e é mais sequinha do que a da Ruby. Quanto ao conforto da base da Rihanna, eu acredito que eu ainda não falei, né? Igual eu falei do da Ruby. Nesse momento, com a base recém aplicada também não sinto desconforto, não sinto nada demais. Ambas as bases são sequinhas, confortáveis e não transferem pra mão, né? Vocês viram que eu já toquei várias vezes no meu rosto. Sequinha e sequinhas, gente. Ambas as bases não transferiram. De outras diferenças, o que eu posso ver é que, assim como eu falei pra vocês, né? abertura do lado da Rihanna ficou levemente mais alta do que a da Ruby Rose, aqui na olheira eu acho que vocês conseguem perceber, né? Não cobriu 100% em nenhum dos dois lados, mas o da Rihanna tá mais intensificado do que o da da Ruby, mas ainda assim você consegue ver a minha olheira natural nos dois lados, tá? Nenhum tá 100% também. Ditas essas considerações iniciais, né, entre as duas bases, eu vou aplicar corretivo, pó, fazer a minha maquiagem normal. Vou fazer uma maquiagem até simples, porque esse vídeo aqui é só pra comparar mesmo, né, a performance das duas bases lado a lado e ver se uma base de 20 reais consegue se equiparar ou se assimilar a uma base de 220 reais, né? Então eu vou lá continuar a minha make, vou fazer uma make bem simples, bem básica e depois eu volto pra gente chegar nas conclusões finais desse vídeo. Assim, ah, gente, uma leve intervenção aqui no vídeo, mas é porque é algo que eu sempre repito nas minhas resenhas comparativas, mas eu acho importante repetir porque vai que alguém esqueça ou vai que alguém ainda não me acompanhe esse seja o primeiro vídeo. Eu não uso esponjas diferentes só pra aplicar a base, tá? Eu continuo aplicando os corretivos, o pó também que eu uso a eu continuo usando elas separadamente. Então, só para vocês saberem que as bases realmente não vão se misturar. Então, gente, esse aqui é o look completo Fiz uma maquiagem bem simples Pra gente se concentrar na performance das bases mesmo E vamos lá Sinceramente, eu não achei essas duas bases tão diferentes, gente Mesmo uma base estando na faixa de 20 reais E a outra na faixa de 220 reais, Eu não achei elas tão diferentes Obviamente, eu tô me referindo única e exclusivamente à performance no rosto, né? Porque se a gente for avaliar ingredientes Cartela de cores disponível Embalagem, a experiência em cima si do produto Então, realmente Nesse vídeo eu não tô avaliando todos os aspectos, porque seria até injusto, né, gente? Se fosse pra Dory Bros ter tudo que a da Fenty Beauty tem, com certeza essa base aqui não estaria na faixa dos 20 reais. mas estamos avaliando performance. E olha só, dá um super zoom, o máximo assim que eu puder. Esse lado aqui é o da base Fills. Apesar de eu não usar essa base com tanta frequência, eu acho essa base muito bonita. Se você gosta de uma pele bem uniforme e não gosta de perder totalmente aquelas características de pele mesmo, todas as suas características naturais, eu super recomendaria qualquer uma dessas bases. A textura das duas bases são muito muito parecidas. Definitivamente eu não acho que a base da Ruby Rose tá tão atrás assim da base da Rihanna Se você tem a base Soft Matte da Rihanna e você ama essa base Eu tenho certeza que você vai gostar dessa daqui da Ruby Rose também Ou então se você tem curiosidade, né, de testar como é que a da Rihanna fica Não tô dizendo que é a mesma coisa, tá? A da Rihanna tem a cobertura levemente mais alta e ela é mais sequinha do que a da Ruby Rose Mas ambas são bem sequinhas, deixam um acabamento e uma textura parecidas No momento são um pouco mais de 7 da noite Talvez eu use elas até um pouquinho mais tarde e aí eu vou contando para vocês. Obviamente esse próximo ponto que eu vou tocar vai ser completamente diferente, exatamente para a gente estar tá considerando a diferença de preço, né? Uma base de 20 reais não vai ter os mesmos ingredientes de uma base de 200. Isso é óbvio, óbvio, óbvio. Mas só a termos comparativos mesmo. Eu tô aqui com a caixinha da minha base da Rihanna e eu tô com o site da Ruby Rose aberto, né? Mas basicamente a da Ruby Rose tem butanediol, água, glicol, dimeticona, glicerina, condicionador, enfim, vários componentes, que eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo porque quem quiser conferir mais sobre isso, tanto eu falei nos meus vídeos específicos das resenhas, quanto tem disponível na internet. Já a base da Rihanna tem água, tem de Mexicola também tem talco dessa base, tem glicerina, assim como essa outra base aqui. Basicamente, todos os ingredientes que tem na base Fios da Ruby Rose a Fenty Beauty também tem na base Soft Matte, só que a diferença é que a Soft Matte tem muitos outros ingredientes compondo a fórmula também. Vou dar um zoom aqui na caixinha, mais uma vez as letrinhas são pequenas, né gente, porque tá na caixa mas quem quiser tirar um print e ler né, caso tenha curiosidade, fica aí pra vocês mas enfim, a base da Fenty Beauty tem muito mais ingredientes do que a da Ruby Rose agora o que importa? no final das contas, essa base de 20 reais pode substituir essa de 200 se você gosta bastante desses dois estilos de base e você já conhece a Fuse e quer investir numa base mais cara, que seja mais ou menos no mesmo estilo e você goste bastante ou se você gosta muito da base da Rihanna e quer uma parecida pra usar no dia a dia você tem a versão cara e a versão barata delas, assim como a já falei nesse vídeo inteiro, não é a mesma coisa, mas ambas as bases são parecidas sim, ambas me deram um acabamento bonito, não é o meu tipo de acabamento favorito dessas duas bases, mas isso é só preferência pessoal mesmo eu prefiro bases que são de cobertura mais alta que tem um glowzinho a mais mas eu super uso essas bases aqui, eu tenho elas na minha coleção, um tem caixa a embalagem é de vidro, tem um pump é uma coisa mais luxuosa, e o outro é só uma basezinha de bisnaga que você usa no seu dia a dia tranquilo, mas no final das contas, ambos os produtos entregam Resultados não tão distantes um do outro. Eu vou fazer um air test mais ou menos ao longo dessa noite, né? Não vou usar essa maquiagem por muitas horas, tá, gente? Porque já são sete da noite. E eu já sei como elas duas individualmente aguentam. Então eu vou usar rapidinho mesmo, só pra vocês verem aí e terem uma ideia, né? De como elas seguram a oleosidade, se elas marcam muita coisa ou não, enfim. Então, gente, já se passaram algumas horas, né? Desde que eu falei com vocês pela última vez. Na verdade, eu já até tinha finalizado o vídeo mais cedo, mas eu voltei aqui pra dar um update. Pra vocês, né? Se passaram poucas horas Porque assim como eu falei pra vocês, né? Eu comecei a me maquiar Lá pelas 7 horas a gente já tá quase Nas 11 horas, né? Então 8, 9, 10, 11, só 4 horinhas De uso. Já tô no super zoom, né? Como sempre pra vocês conferirem Os detalhes super de perto Ambas as bases marcaram alguns sinais de uso Inclusive semelhantes também, né? Eu não falei muito, mas ambas Encaram um pouquinho aqui na linha do Sulco nasogeniano. A base da Fenty Beauty deu uma leve marcaçãozinha Aqui em volta dos poros, né? No meu nariz Eu não tive esse problema Na Ruby Rose, né Mas um problema que eu tive na Ruby Rose Foi que aqui na região da minha Testa. Eu sinto que exatamente do meio pro lado esquerdo eu perdi um pouco da cobertura da base. Já do meio pro lado direito, que foi onde eu apliquei a da Fenty Beauty, eu tô com a cobertura mais alta, né? Não sei qual foi o motivo, né, gente? Mas esses foram os sinais de uso que ambas as bases apresentaram lado a lado durante 4 horas. Eu sinto que ambas deram um leve acúmulo de oleosidade no nariz. Mas, sinceramente, no restante do rosto a minha pele tá basicamente a mesma coisa que tava quando tava recém-aplicada. Então esses foram os sinaizinhos de uso, né, em quatro horas mais ou menos, só para vocês saberem como elas performam no mesmo período de tempo, né, sob as mesmas condições. Então é isso, acho que a gente já pode voltar para o vídeo, né, onde eu concluo os meus pensamentos e também me despeço de vocês. Apesar do fato de ambas as bases serem veiculadas no mercado de formas bem diferentes, apelam para públicos diferentes, pensando nos meus testes das duas, eu não vi tanta diferença e eu achei isso muito interessante para trazer aqui no canal. Para quem sabe, caso você tenha alguma dúvida ainda em investir na base mais cara, você testar mais baratinha primeiro, ou se você já tem a mais cara e gosta muito dela, tem uma alternativa mais baratinha pra usar no dia a dia que super vale a pena também então com todos esses comentários tecidos a respeito dessas bases, eu acredito que nós não temos mais muito o que comentar a respeito delas, se você gostou dessa resenha comparativa já deixa o seu like aí embaixo, isso é muito importante para o desempenho do vídeo e o desempenho do canal também, se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, já somos mais de 100 mil inscritos aqui no canal, aqui vai Vários vídeos de maquiagem, de unha, beleza, moda, então já se inscreve aí pra não perder nada. Se você já testou as bases ou você já testou uma das duas, já comenta aí embaixo as suas experiências, se você gostou, se você acha que valeu o preço, tanto o preço de 220 reais na base da Fenty Beauty, quanto o preço de 20 e tantos na base da Ruby Rose. Deixa os seus comentários aí embaixo que eu vou adorar ler e responder todos. E também já vai super servir, né, pra ajudar quem tiver curioso pra comprar tanto a base Fios quanto a base Pro Future. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em arroba